Salve, salve rapaziada, beleza? Salve, abençoe aqui no vídeo de hoje, vem trazer jogos aí que tá de graça aí Por tempo limitado, então vamos lá pro vídeo Vem descendo aqui na página inicial aqui da, da Epic Games Descendo um pouquinho, tá aqui os dois jogos grátis que é o Poker Club E o Brief... Briefed, que sei lá Acho que é brief o nome disso Clica aqui em Obter E fazer pedido Muito obrigado Vai aqui no Poker Club Obter Fazer pedido, muito obrigado. Bem galera, o, o Prime Gaming também tá ajudando jogos grátis aí. Que é o Medicine Lorde, Grammy, Sengoku. É, e esses daqui também, eu acho que, não sei se todo mundo já viu aí. Mas também tem pro D que é o Wolfstein. The New Order, é tá um jogo bom, se eu não me engano. Aparentemente ele é bom, Beholder eu sei que é bom. É, tem um metal slug também. Não sei se vocês também já viram esse daqui, né? É só clicar aqui, ó. Prime é só clicar em resgatar jogo. Resgata, resgata. No Jode vai aparecer um código. Quando vocês clicam em resgatar, aí vocês vai ter um. Vai aparecer o serial aqui. Vocês colam lá no Jode, beleza? Eu já resgatei, né? Então é isso aí. Então eu recomendo vocês passar, dar uma passada aí, beleza? Tem um bocado de jogo aí pra Amazon Games. Bem galera, o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês aí. Se eu tiver ajudado, deixa um like aí, se inscreva-se no canal que eu vou trazer mais jogos aí. Tanto pra assistir pra GOG e pra Epic Games. E é isso aí, muito obrigado por assistir. Falou!